Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula, é a 29ª, nós vamos fazer aqui um, um, uma aula a pedido aqui do Cosme Teixeira, tá? ele quer saber um pouco mais sobre é, bibliotecas para o Nexion, para o, a IHM Nexion. Vamos lá, primeira coisa que vocês têm que fazer é baixar o editor aqui da IHM Nexion, então, tem aqui o executável e tem o arquivo zipado, tá ok? Eu vou clicar aqui para baixar, mas eu já baixei este programa, né? E já está instalado em nossa máquina, tá ok? Bom, então, vocês têm que baixar o pacote aqui de instalação, o executável ou o arquivo zipado e instalar aqui a nossa IHM, né, o editor da IHM Nextion. Em inglês, HMI. Né? Bom, vamos lá. Nós temos nessa IHM, um set de instruções. Aqui, tá o, aqui nós temos o link né, do, das nossas instruções. Tá aqui é o set de instruções. Vejam que tem muita instrução. Go to, né? nós temos aqui, vamos descer aqui, ó. text, né? numeric, temos instruções code, comment, nós temos page, click, refer star, get, nós vamos usar o get, né? send me, e assim por diante. Quero deixar bem claro para vocês que eu não conhecia essa IHM, e então eu também sou iniciante tá? no desenvolvimento dessa IHM, mas vamos juntos aí é, utilizá-la. Bom, nós... Já feito o download, deixa eu tirar essa aba aqui, né? aqui também não precisamos mais. Nós vamos utilizar no MicroPython a classe, a classe, o ART, tá? Nosso, nossa IHM não tem um, um conversor, é, o ART USB, então nós vamos programar na nossa interface né, da NETSUM, Deixa eu até abri-la já aqui. Então vejam, estou abrindo, né? já instalei. Não vou perder tempo mostrando como é a instalação, que é simples, não é nada difícil. Aqui então nós temos a nossa interface aqui da, do editor, né? editor, Nation editor, Não, Como nós não temos comunicação USB, nós iremos usar um micro cartão SD. Tá ok? Então, nós iremos gravar o arquivo. O nosso microcartão tem que estar formatado, né? Formatação é, FAT32. E aí depois, quando terminamos, nós transferimos aqui como no formato TFT. Nós vamos salvar no formato TFT. Mas primeiro vamos dar uma olhada aqui na nossa interface. Eu criei um roteiro no Word para o pessoal acompanhar, mas ainda eu estou em finalização desse roteiro, tá? Então aqui está o Nesh, é um editor, é um software de desenvolvimento usado para construção visual de interfaces gráficas dos usuários, uma interface home máquina, tem vários tipos de monitores, trabalhando no formato TFT, o painel é sensível a toque, é um touchscreen, tá ok? então muito usado em automação de processos, IoT, automação residencial também. Os módulos, eles variam de tamanho. Nós podemos implementar botões. A taxa de transferência da nossa comunicação serial, importante, 9.600 baldes. Né? Nós temos aí telas, elas variam, onde eu coloquei aqui? Bom, varia de 2,4 polegadas até 7 polegadas. Estaremos usando a tela de... 2,4 polegadas, que consome uma corrente baixa podemos alimentar com a porta USB do computador, do notebook. Lembrando que para telas maiores, você precisa ter uma fonte à parte, consome aí 500 mAh para cima, tá? Então, aí vai ser difícil ficar usando o porta USB do, do laptop. O módulo, ele vem com um terminal para fazer uma adaptação para alimentação USB ok, tá aqui o nosso Nexum, tá? Nosso modelo, e aqui tem um adaptador para alimentação. Ok, O nosso ESP32 aqui. Bom, continuando, então nós temos então a nossa tela aqui principal, área de desenvolvimento do Nexum. E o que nós temos nessa área? Nós temos um menu principal nessa parte aqui de cima. Nós temos a área de componentes aqui no canto esquerdo. Nós temos a biblioteca de imagem, biblioteca de fontes, estão aqui no canto esquerdo, inferior esquerdo, tá? Temos aqui as nossas edições de imagem e fonte de texto. Nós temos aqui a nossa área de disposição, área de edição de página, né? Aqui onde nós vamos ter aqui a indicação das páginas, eu posso ter várias telas, tá? as telas são páginas. Temos também a área de, adição, de edição de atributos, aqui vão estar os atributos. Aqui Nós vamos poder colocar um rótulo, um nome, né? uma tag aí no nosso botão, demais objetos. Os objetos estão aqui, né? nessa área 2, né? que é a nossa área de componentes componentes, objetos, os elementos. E aqui nós temos uma tela para ver a, a saída, né, janela de saída do compilador. E nós temos a área de eventos. Aqui vamos poder se, ver se houve um erro e podemos ver também o estado é, digital né, da, de algum comando, de alguma leitura que estamos fazendo de um botão. Ok? Bom, continuando. Bom, tem esse circuito aqui, o nosso Nectum uma fonte de alimentação, como mostrei via USB do nosso notebook, e aqui está o nosso ESP32. Preste atenção na ligação, tem muita gente que comete o seguinte erro na hora de ligar. Na hora de ligar o ESP32 com a nossa IHM Action você precisa ligar o RX do SP 32 ESP32, com TX da IHM Nexon. E o TX do ESP32, no RX da nossa IHM Nexon. Tá? Cuidado, muitos alunos sempre esquecem de fazer essa troca. Né? Porque se eu estou enviando um sinal aqui, né, pela IHM, apertei um botão, aconteceu uma mudança de estado, e eu estou informando, né, a informação está chegando no ESP, ele sai, né, então é o TX, a taxa de saída, e aqui é o recebimento desse sinal de saída, né? dessa taxa de saída, é o RX. Receiver, Transceiver, Receiver, né, transmite, recebe, transmissor, receptor. E a mesma coisa aqui no nosso ESP32, eu vou mandar uma informação aqui, vou mandar escrever algo aqui, vai sair pelo TX, e lógico que na EGM recebe pelo RX, tá ok? Bom, vamos voltar lá. Então, temos aqui, temos alguns projetos já elaborados, aqui testados. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é clicar em File, é, New, e aí você vai dar um nome ao seu projeto. Então, vamos dar um nome aí vamos guardá-lo. Né? Vou colocar LED. LED, estamos aqui na aula 29, né? então na pasta, né? vou salvar na pasta. Então, vai ficar o um projeto chamado LED. Aqui. Qual tipo de IHM você está usando? Qual módulo Next? Né? Então, não tem o meu de 2,4 aqui. O 2,4, o código está aqui na caixa, né? Tá? Então, eu vou procurar por esse código aqui. Esse código, né? Já sei que está aqui nos elementos, nos módulos básicos. Então, seleciono o básico. Depois, está aqui, ó. Vem esse código: NX. 3224 T024. Aí, aqui deve ser a versão, aqui, underline 011. Na caixa só vem essa parte aqui. Aí, eu seleciono, certo? Já está básico, o meu módulo que eu estou usando. Dou um OK aqui. Escolha a direção do display. A... Você vai querer ele vertical, horizontal? Então, vamos deixar o nosso, o nosso Nexion aqui. Na horizontal, vamos deixar assim, né? Então vamos lá. Então escolher aqui horizontal, ok? Então já está configurado para horizontal e vamos lá no, no nosso roteiro, né? Veja o seguinte: deixa eu diminuir aqui de novo. Está aqui no nosso roteiro, né? montagem do circuito, já falei alguma coisa para vocês, está aqui a foto do que eu fiz, nós vamos ter a nossa, o nosso monitor aqui, o nosso módulo na horizontal, vamos escrever aqui na horizontal, é, vamos lá. Nós temos então aqui a nossa, o nosso editor, já mostrei essas partes para vocês, 2,4 polegadas, nós vamos trabalhar 240 a 320, como colocamos na posição horizontal, nós vamos ter 320 a 240 pixels, né? E aí, ó, eu consegui essa imagem, tá? Desse site aqui, ó. Eu baixei o fundo. A primeira coisa que eu fiz foi um, uma imagem de, de fundo. Então, eu fui até o site... peguei uma imagem com aquelas dimensões né 320 por 240 né? está na horizontal se pegar 240 para 200 240 para 320 também não vai ter problema como um, um plano de fundo uma tela de fundo né ele vai preencher toda a tela então peguei esta imagem ok vamos lá continuando inserimos a figura né lá então você tem aqui Nessa tela aqui, nessa área, né? A área nossa de imagens. Eu clico aqui, ó, no mais, tem que estar aqui, ó, aqui embaixo, ó. Picture, fontes, tá vendo? Eu vou selecionando. Então, em Picture. Então, vamos pegar aqui aquela imagem lá e vamos adicioná-la. Deixa eu ver se eu lembro onde é que está no arquivo, né? Vamos ver. Imagem de fundo. Ainda bem que eu deixei escrito aqui, né? Então, pá, dá um ok, importado, sucesso. Então, vendo aqui, já tem a imagem nesse local. Então, nós temos então, aqui a nossa, a, nossa, a nossa imagem de fundo. Vamos clicar aqui em Picture para colocar a imagem na área de edição. Então, vamos clicar em Picture. Veja que apareceu aqui B0. Eu já tenho um elemento aqui de imagem e eu vou colocar o nosso elemento. Como? Ele tem uma identificação, ID 0. Então, vou aqui em Pick e coloco aqui zero e dou um Enter. Vejam que já estamos com o nosso plano de fundo. Legal? Vejam aqui P0, tá aqui P0, P de Picture. É a primeira imagem, então se eu colocar outras imagens aqui, eu vou ter um P1, P2. Está na página 0, aqui a primeira página né, da nossa tela. E a identificação aqui desse elemento na área de edição é 1. Então, ID 1. Okay? Voltando lá para o nosso passo a passo. Né? Aqui é explicado né, como pegar a imagem, picture. Tá? Aí depois o que nós vamos fazer? Vamos colocar botão. Então, para o botão eu peguei... Uma outra imagem também. Deixa eu ver, eu coloquei a imagem aqui. Aqui, ó. Peguei essa imagem, recortei e utilizei o liga e desliga para causar aqui o efeito né de você estar tocando no interruptor, ligando e desligando uma saída aí, né, a nossa saída digital. Para adicionar um botão, nós vamos lá no toolbox, né? A nossa caixa de ferramentas e vamos selecionar botão, né? certo? Então vamos lá, então, vamos selecionar aqui, botão, eu clico aqui em botão e já temos uma área aqui para o primeiro botão, certo? Agora iremos então pegar imagem dos botões, vamos acrescentar então os botões, deixa eu ver aqui, on, off, são esses aqui, então vou pegar o botão off, portei ele aqui, e vou importar o botão, vamos pegar outro botão, outra imagem de botão, vamos pegar o botão ON. Temos aqui os botões, o OFF, ID 1. Temos aqui o ID 2, que é o segundo botão. Né? Nós temos três imagens, imagens 0, 1 e 2. Então, as identificações 0, 1 e 2. Aqui já, então, com a, o nosso elemento, nosso componente botão, precisamos agora escolher que estilo iremos colocar aqui. Então, veja aqui, nós temos aqui estilo 3D e também podemos colocar... A característica desse botão, se ele é cor sólida, aí podemos escolher cores, ou se é uma imagem, vamos selecionar imagem, nosso caso é imagem. Está aqui a imagem. Qual é a primeira imagem? Pique, tá o primeiro pique aqui, posso ter duas imagens. Então, vou colocar aqui o elemento, né, nosso botão, vou colocar primeiro o ON. Então, vamos colocar aqui pique 2 e vou dar o um ENTER. Vejam que o botão já está aqui. Agora o segundo elemento. Vou clicar aqui o botão OFF. Então vou colocar o número 1 e vou dar ENTER. Ele já foi incorporado aqui. Nós não conseguimos vê-lo, mas ele está incorporado. Vamos arrastar para deixar ele mais aqui no meio. Né? Veja aqui. Tá? Então já temos o botão liga e desliga. Deixa eu ver se a gente consegue... Visualizar aqui na simulação, vou clicar aqui no debug já teve um erro aqui de, de fonte, né? Ah tá! Nós precisamos criar uma fonte é, de texto aqui. Ele está tentando colocar um texto que está no nome do, do botão. Nós temos aqui um texto, tá vendo? Txt, nós podemos aqui pôr um nome ao botão. Se a gente quiser vou colocar aqui Vamos colocar aqui, por exemplo, BT LED. Vai, botão LED. Eu dou um ENTER. Eu não consigo colocar o texto porque eu não tenho nenhuma fonte de texto. Você vai ter que criar uma fonte de texto. Para isso, você vai mudar aqui, fontes. Vai pegar aqui, texto. Tá? Então, agora nós temos um texto, certo? Esse texto aqui... Nós vamos aqui em ferramentas, gerador de fontes. E vamos gerar uma fonte aqui. Como se fosse no, no Word. Vamos pegar. Vamos pegar aqui o Arial. Né? Arial 16. Vamos colocar aqui em negrito, para enxergar melhor, que eu fiz o teste sem ser negrito. Não ficou muito visível a letra, né? E. Podemos, tá, vamos nomear aqui, né? Vamos colocar a fonte Arial16, vou colocar ne, opa, negrito. E aí, vou gerar a fonte. Vou guardá-lo, né? Vou deixar aqui mesmo na pasta da aula 29, o nome, né? Arial, underline 16, underline negrito. Então, salvo a fonte, Tá? fonte foi gerada, beleza, ok, sim, tá? e podemos fechar. Então, nós já estamos com uma fonte aqui, tá? ok? A fonte já está criada. De novo, gerar aqui, vamos ver o que acontece. Vejam que agora não deu erro, e podemos simular aqui, ó, o nome do texto aqui, ó, tá? E aqui, ó, BTLED, tá? Então, eu clico agora aqui, ó, on, off, on, off. Certo? Beleza, já conseguimos testar, tá bom? Bom, vamos fechar aqui e vamos continuar com o nosso desenvolvimento. Deixa eu ver, nós podemos colocar aqui texto aqui de status. Então, vamos aproveitar e vamos clicar aqui em texto, né? Vamos criar um novo texto. Nesse texto 1 aqui, vamos pôr o nome aqui, ó, tá vendo? TXT. Vamos colocar aqui status led. Não enter. Vejam que ficou aqui status led. Vamos colocar um fundo nesse status led aqui. Vamos selecionar a cor, vamos pegar um um amarelo. Né? Um amarelo. Vamos dar um ok. Então, a cor de fundo ficou amarelo. Esse texto zero aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar um nome aqui ou excluí-lo. Eu acabei deixando aí sem colocar um nome. Então, vou colocar só. Vou colocar LED em maiúsculo. LED teste. Certo? E aí vamos, vamos colocar uma cor aqui também, vai? Vamos colocar. Um vermelho. Vou colocar um vermelho. Tá? Test. LED teste. Vamos colocar esse status aqui em cima. E vamos deixar o botão aqui. Vamos fazer o seguinte: vou tipo, aqui. Vou pôr o teste LED aqui. Que eu vou fazer uma outra coisa daqui a pouco. Tá? Então, aqui o botão. Certo? para implementar esse botão, está Tá vendo aqui, ó? Tá escrito é, LED. Deixa eu ver na hora de debugar de na hora de fazer erro posição inválida posição inválida. Opa. Acho que eu custei demais. Aí, vamos de novo. Vou pilar aqui, agora sim, certo? Veja que está o um nome aqui, ó, Betelgeuse. Ó, e agora aperta ele fica branco aqui, né? Então, ó, vamos sumir com esse rótulo. Vamos, vamos lá no botão e vamos excluir esse rótulo aqui ó vamos apagá-lo daqui dar um del dar um ok aqui pronto vamos deixar sem rótulo ó. agora vamos novamente aqui ó testá-lo certo ótimo vamos lá bom já sumiu né? não temos mais o um nome no texto vamos colocar aqui a hora que tocar o que, que que evento irá acontecer ele trabalha com linguagem C, então vamos colocar aqui um comando print. Opa. Print, é, o nome do nosso botão aqui é B0, né? Então B0, ponto val, então vamos imprimir o valor do botão zero. Vamos compilar. E vejam. Que temos aqui, então, o valor toda vez que é acionado. Só que vejam que eu não tenho o valor 1. Ele só imprime zero. Tá? Só quando eu clico nele, ele vai para off. Tá? Não tem um on. Para fazer com que isso aqui funcione direito, precisamos fazer aí um, uma jogada. Aí, e acontece que essa versão nova ela tem aqui um botão. Dual, e aí nós podemos ter essa função que nós queremos. Deixa eu ver onde está o botão. Aqui, ó, tá vendo? Dual State Button. Então, vamos selecionar ele para praticar, né? está aqui. Vamos, então, novamente fazer com que ele seja 3D alto. Uh, não queremos ele sólido, será imagem. Vamos pegar novamente as nossas imagens né então vamos aqui em picture vamos pegar já a primeira aqui vamos colocar então a nossa imagem aqui como pique primeiro que vou pôr o botão 1 mesmo o off e vou colocar a segunda imagem como o botão 2 certo ficou assim o nosso botão Queremos usar para ligar e desligar será esse aqui. Então vamos dar uma olhada. Ó. Aqui tem um texto. Vamos tirar um texto aqui. Ó. Vamos apagar, remover esse texto. Eu não del. Não ok. Para ficar sem texto. Ótimo, ficar limpo. Vamos então agora colocar aqui o comando para escrever print. É, agora, o rótulo dele, o nome, o atributo dele é bt0. Então, print bt0, botão retentivo aí, né? E ponto val, value, certo? Então, enter aí e vamos compilar e simular, né? Então, agora nós temos o um botão, está em off, certo? É o que nós queremos no início. Esse aqui, ó. Está aqui, e esse aqui também vai dar, olha lá, on, ficou retido, tá vendo? Agora eu vou clicar aqui, off, aí ele voltou. Aqui, ó aqui ele vai e volta, ele não tem retenção, e só dá zero. Aqui sim, ó nós temos on e off. On, olha lá, um e zero, tá Ok? Bom, vamos continuar aqui. Continuando, vamos pegar o nosso botão aqui retentivo, né, que nos interessa. Vamos colocar aqui para não perder muito tempo, já vou colocar o código aqui, tá? É, deixa eu ver se eu aumento aqui a tela. Consigo aumentar a área. Isso, para vocês verem o código, tá? Então nós temos, deixa eu sumir com esse aqui, temos lá então o print BT0, né? Que é o botão 0, certo? Se botão, né? Se o valor do botão for igual a 1, nós vamos colocar aqui o texto LED on. em T0, T0 não, vamos colocar aqui, virou T1, é bom até muda aqui, ó, T1. Então, em T1, no texto 1, nós vamos escrever led on. Senão, se não, se bt0, o valor que está em bt0, o valor recebido, nós vamos dar um get aí para receber o valor. Se o valor for igual a zero, se ele for igual a zero, nós vamos colocar então o texto 1 um, tá, em LED OFF. Tá ok? Então, quando carregarmos esse projeto para IHM, IHM inaction, nós vamos ter aqui escrito LED Test, aqui vai estar Status LED. A hora que pressionarmos esse primeiro botão aqui, o botão da esquerda, ele vai mudar aqui para ON, a hora que estiver ligado, e a hora que eu pressionar OFF, desligar, ele vai mudar aqui para OFF. Ok? Então, é isso aí. Está aqui o código. Tá, pessoal? Isso aqui é em linguagem C, né? E HM Action trabalha com linguagem C. Bom, vamos lá. Vamos descer de novo isso aqui. Então, nós estamos na nossa área. Já está tudo pronto. Vamos, então, salvar, criar um arquivo TFT. Então, vou clicar aqui em TFT Output. Vou indicar um local para salvá-lo. Né? Então, vamos aqui em no computador, documentos. Vou lá para... MicroPython, MicroPython, MicroPython, aulas, aula vinte e nove. E aí, eu vou dar um OK e vou salvar esse arquivo aqui. Uma vez salvo o arquivo, né? Aqui LED.tft, tá? esse arquivo que nós vamos pegar e carregar no cartão, no micro cartão. Então, nesse cartão aqui, vamos colocar aqui no, no computador. Já foi aqui identificado, né? Tem já um exemplo, vou apagar esse exemplo, vou dar um, um excluir aqui, e vamos lá na aula 29, esqueci de copiar, né? vamos copiar o arquivo LED, tá aqui, vou dar um, ponto, um ponto .c, e vou voltar lá nesse computador, vamos lá no cartão, ele já está formatado, vou colar ele aqui, tá? Já está aqui, tá bom? Então vamos agora é, para este computador, vamos ejetar, pronto, já digitamos. agora nós iremos aqui aproveitar e já abrir a nossa interface, nosso Tony ID, né? a ideia é do Tony, e aí eu vou retirar o cartão. Vou pegar a nossa IHM Nexon, tirar o micro cartão, vou colocar aqui no leitor de cartão da IHM, está colocado aqui, e vou alimentar a nossa IHM, deixa eu pegar o cabo aqui do USB, vou alimentar, vou ligar aqui, e veja que ele está já carregando o programa, né? o formato TFT. É Up, update feito com sucesso. Ó. tá vendo? Update realizado com sucesso. Agora eu tenho que retirar o cartão. Eu vou dar uma desenergizada. Vou retirar o cartão. E aí eu vou poder ter a tela de desenvolvimento. Vamos ligar novamente. Ele vai carregar a tela. Vejam. Já carregou a nossa tela. Opa, está de ponta cabeça. Vou virar aqui. Ó. Já está aqui a nossa tela de desenvolvimento. Perfeito? Agora precisamos trabalhar no, no Marco Python. Deixa eu tirar o cabo daqui para não atrapalhar. Agora precisamos trabalhar no MicroPython. MicroPython, deixa eu pegar então aqui um arquivo né, que eu já tenho. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um teste primeiro aqui. Teste o art. Vamos ligar o nosso SP32 à máquina. Então, já ligamos, o ESP32 já está ligado, vamos dar um, um stop aqui, certo? Então, vamos dar uma olhada aqui no código, deixa eu diminuir isso aqui também, deixa eu limpar aqui a área, o shell, tá? Lembra das instruções, do set de instruções? Então, nós, primeiro, primeira instrução, import machine, front-time import sleep, o art, né? lembra lá que nós estávamos na página lá do, do MicroPython, das informações, né? das instruções para comunicação serial? Está aqui, o art, machine art 2, tx 17, 16, eu estou usando o pino 16 e 17, os outros terminais estão sendo usados para comunicação interna daquele módulo que eu tenho. tá o um módulo de 30 pinos. O ROM, né, o DevKit 1, de 30 pinos. Então, eu estou usando aqui a, o canal, é, o ART, se não me engano, é o 2. O 0 e o 1 não funcionaram. O 0 está sendo ocupado e o 1 eu não sei o que aconteceu. O baud Rate igual a 9.600, lembra? Então, aqui tem um comando para trabalhar aqui com, com as informações em formato hexadecimal, isso daqui existe uma recomendação que eu procurei na internet, de fazer esse, esse comando aqui, definição né, de, da, dessa comunicação serial, a nossa escrita da comunicação serial, fim da escrita, um tempo de um segundo, e aí vamos escrever, resposta, o que, que ele vai responder? O que nós vamos ler aqui, na nossa serial. Aí nós enviamos get, né? eu envio um pedido, eu quero a informação aqui no meu endereço 65 do 123, tá? eu quero que retorne uma string, a página 2 e assim por diante, tá ok? Então vamos lá, vamos dar um run aqui. Vejam, eu não estou tendo nenhuma resposta, por que eu não estou tendo nenhuma resposta? Porque eu estou com a IHM desligada, não existe comunicação. Agora nós vamos ver a comunicação. Então, comunicação serial sendo executada. Vou ligar aqui a nossa IHM. Isso daí foi feito uma única vez, eu tenho que dar de novo, eu não coloquei aí um looping, né? Então, dar um run aqui novamente e agora nós vamos ter alguma resposta Olha lá. Estamos tendo respostas aqui da nossa IHI, certo? Então, estamos tendo comunicação, ok, pessoal? Pessoal, por hoje, essa demonstração, vamos deixar aqui o código bem visível, depois eu coloco aí para vocês, foi o teste, é o teste 2, o primeiro teste falhou, como sempre, é difícil a gente acertar na primeira, mas na segunda vez até que deu certo, legal. Bom pessoal, no próximo vídeo, na segunda parte, nós vamos ver então a nossa IHM funcionando. Nós vamos colocar aqui passo a passo das instruções para poder fazer aquele a liga e desliga o LED. Acende e apaga o LED. Tá ok pessoal? Até a próxima aula. Até mais.